Aí, eu vou Quarta por volta no é um toque. Yeah. Com é uma gostosa levando uma nove quarta esse Papo de Love, yeah. Sabe que eu não presto, mas custo sem Eu vou sair pelas nove, Relaxa yeah. acho que o croco do pano não morre Quer dar um olhinha com a minha mob, yeah. Pode que eu te colocou numa drogadite, que é man Porta Bota a praga, e go te Uma patricinha gostosa. pele de Kelly vem. O coração dela só não gela. mais do que me tem? A penela o puxa armosa mais perigosa da gama lá. Princesinha, pra onde vai, E onde vem? Não curti buquê de flores. Prefere espraticou o Poucas Porque outros sabores. Não tem o gosto que ela tem. Um drink de várias cores, dois goles me deixou sem. Façando de Nego, não colo com fake Nego, já te disse que eu só confio nessa mira laser Camuflada nessa só baby, essa pique é minha big Tá com foda-se pro rei é pra ela eu tá com leite Te trazendo esse flow da lei Ando com tanto peixe que eu me sinto aquaman Minha carteira tá blue, pique mega man Minha glock cantando parece Kurt Cobain Quarto esse papo de love, yeah. sabe que eu não brazo, mas curto se envolve Eu vou sair pelas nove, yeah. relaxa que o crocodilo pano não morre Quer dar um rolê que me move, cola com o yeah. que eu te coloco numa dodge Bitch, quebra o man, porta pra dar Lu e good Friends, Uma patricinha gostosa, pelo de Kelly Jane O coração dela só não gela mais do que me? Picharmosa, mais perigosa da gang. Vem esquema me Porta pra da lua e Uma patricinha gostosa Peli de Kelly Jane O coração dela só não gela Mais do que me chain. A Penelo Picharmosa, mais perigosa da gang. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh. se falando